Olá caro viajante! A gente está aqui em Curitiba, capital do Paraná, região sul do país uh, e hoje o primeiro lugar que a gente vai visitar é o Morro do Canal, ele fica cerca de uma hora da, da capital e o valor de entrada é 20 reais por carro, então quanto mais gente melhor. Uh, a gente vai começar agora a subida, então a gente está no pé do morro em breve vocês vão ver um pouco mais das paisagens. aqui é uma parte da trilha, lá embaixo o pessoal apresenta que ela leva cerca de uma hora e meia para ser feita e é de nível intermediário, a gente percebeu isso porque uma parte fica bem íngreme e tem que se apoiar em alguns algumas barras de ferro que estão na subida das pedras as mãos comprovam um pouco do trajeto que a gente já percorreu A gente já tá bem alto agora e tem algumas nuvens que encobrem várias partes da paisagem Tá bem bonito de poder admirar e o vento tá bem geladinho Então, pessoal, a gente chegou aqui em cima, a gente pretendia ver o pôr do sol, mas tá meio nublado. Mas ainda assim o céu tá muito bonito e rosa, como vocês podem ver ali atrás. Ou como vocês não podem ver ali atrás. está aqui no Jardim Botânico de Curitiba É um dos principais cartões postais da cidade Vale muito a pena dar uma visitinha A parte externa é muito bonita E a parte de dentro tem várias plantas Para quem gosta bastante de natureza é interessante conhecer Mas particularmente a parte externa é muito mais atrativa Aqui é interessante vir no domingo Porque tem mais lugar disponível para estacionar fundado em outubro de 91 E conta com mais de 270 mil metros quadrados Inclusive Mato Atlântico Ele tem várias flores e... Muita, muito lugar para o pessoal fazer piquenique, ficar sentado conversando com a família e com os amigos, como é o nosso caso hoje. Aqui no Jardim Botânico também tem diversas variedades de plantas e flores, muitas flores. Uh, a gente passou agora na galeria Quatro Estações, que tem espécimes das diferentes estações do ano. A gente está aqui num, num espaço arborizado e em breve a gente vai passar num laguinho que tem aqui no Jardim Botânico. atrações que eu tive de Curitiba é que é uma cidade que tem muitas atrações, então não necessariamente no final de semana uh, tu consegue conhecer tudo que tu coloca no teu planejamento. A gente pontua diversos locais para visitar, mas dentro de dois dias, infelizmente, a gente não consegue fazer tudo. A minha sugestão seria conseguir uma hospedagem mais no centro da cidade, que fica mais próximo das localidades que tu quer conhecer. Ela é uma capital que tem bastante parque, bastante área verde, bastante museu ou construções com arquiteturas diferenciadas. Então, tem bastante coisa interessante para conhecer. Agora a gente está aqui no Museu Oscar Niemeyer ao longo do ano eles vão rotacionando diversas exposições hoje, nesse final de semana que estamos aqui eles estão com uma exposição dos gêmeos uh, grafite, né? o pessoal gosta de vir aqui para apreciar o pôr do sol no... ontem, no final de semana tinha uma galera sentada aqui no gramado trouxe cadeira de praia e tal porque o, o sol se põe logo ali e é uma linda paisagem um bom momento para compartilhar com os amigos que a gente achou muito interessante aqui da cidade é que o trânsito é muito fluido. Ele foi pensado, então a gente não viu até o momento nenhum congestionamento. Tem bastante ônibus, pelo que a gente viu, o transporte público que dizem que é muito bom. A gente ainda não teve essa experiência. Uma parte interessante é, se você quiser conhecer a cidade e descobrir coisas diferentes, é de fazer alguns trechos dela a pé tu acaba descobrindo algumas coisas que talvez não estavam no planejamento como esse painel aqui atrás de nós que é muito bonito e a gente só descobriu passando por aqui no trajeto até o nosso próximo destino Então, esse foi o final do nosso panorama. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E se você tiver alguma dica, pergunta ou sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que, na medida do possível, a gente vai tentar ou visitar o local que você sugeriu ou responder as dúvidas nos próximos vídeos. Até breve!